Boa noite a todos, eu sou a Lucília e hoje nós vamos fazer a preleção sobre orgulho e humildade. Antes da nossa preleção, vamos fazer então a nossa elevação para que esse nosso evangelho possa tocar o coração de todas as pessoas. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso espírito nos conectando com o nosso anjo da guarda, esse nosso amigo de todas as horas. Vamos abraçar todos os espíritos de luz que estão amparando todos os ambientes para a realização deste evangelho. Vamos neste momento nos ligando ao nosso anjo Ismael, que é o protetor do Brasil, que ele possa lançar suas luzes sobre o nosso país, e espalhar o Evangelho de Jesus em todos os cantos. Vamos agora chegar bem pertinho da nossa mãe, Maria de Nazaré. Nossa mãezinha, que neste momento nos cobre com seu manto azul de luz. E nos embala, porque ela sabe que somos crianças espirituais, precisando do seu carinho. Nos braços de Maria... Chegamos até o nosso Mestre Jesus e vamos deixar que ele nos cubra com a sua luz, nos cubra com o seu amor, essa luz e este amor que nos fortalecem em tudo que a vida nos apresenta. Iluminados pelo imenso amor de Jesus, chegamos ao nosso Pai Criador para agradecer a nossa vida,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 E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do orgulho e da humildade. Uh, a primeira orientação que Jesus dá no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, ele diz assim, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Uh, e aí vem sempre aquela confusão, porque muitos interpretam a expressão pobres de espírito como sendo aquelas pessoas sem inteligência ou sem cultura. Mas Jesus, na verdade, quer nos dizer que pobres de espírito são os humildes. São aqueles que não buscam demonstrar o que sabe, não procuram se exaltar ou se exibir. Né? Ele, ele sempre sabe que ele tem que aprender mais. Humilde nunca acha que aprendeu o suficiente. O termo humildade, para quem, né, para a gente só se localizar, ele vem da palavra humus, que é uma palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes, aquela terra preparada para receber a semente. Uma pessoa humilde é exatamente isso. É uma pessoa disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes. O contrário da humildade é o quê? É o orgulho. Porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. O orgulho ele é soberbo, o orgulho se julga superior. E pior ainda, né? o orgulho se esconde atrás de uma falsa humildade ou de uma tola vaidade. A humildade é talvez a virtude da qual menos a gente fala, mas talvez porque ela seja mais difícil da gente desenvolver, principalmente nesse mundo, né, em que todos nós e as pessoas ainda se prendem aos valores e aos prazeres materiais, aonde se tem ainda muita competição, aonde se luta pelo sucesso, se luta pelo poder, pelo dinheiro. Já o orgulho, ele continua sendo muito estimulado nesse mundo de hoje, não é verdade? Até mesmo aqueles que aceitam a existência de Deus, né? eles, eles uh, são orgulhosos, porque eles aceitam a existência de Deus, mas eles negam que Deus age sobre tudo e sobre todos. O orgulhoso se considera capaz de resolver tudo com a sua inteligência. Deus lá e nós aqui. Ele cuida dos planos espirituais e nós do plano material. Isso é o que pensa o orgulhoso. Mas o orgulhoso não percebe que lá, como cá, vivem os filhos de Deus e que as leis divinas comandam a nossa vida. Kardec ele afirma no Evangelho segundo o Espiritismo que os orgulhosos negam o mundo invisível, do poder de Deus, principalmente o poder de Deus, não porque eles não conseguem entender ou não podem aceitar, mas porque o orgulho, o orgulho dessas pessoas se revolta com a ideia de que existe algo acima deles e que faria descer do pedestal. É duro para o orgulhoso saber que tem alguém acima, né? mesmo que seja Deus. Assim, os orgulhosos, eles consideram pobres de espírito os que acreditam em coisas que a gente não consegue perceber nos nossos sentidos humanos. E aí os orgulhosos chamam de ignorante, ou de supersticioso, ou de ingênuo, aquele que acredita num plano maior, num ser superior, que é Deus. Uh, ninguém consegue, é o que Jesus diz né, no, no início aí do Sermão do Monte, que ninguém entra no reino do céu se não tiver desenvolvida a humildade. Kardec comenta que como Deus é a justiça perfeita, e isso ninguém duvida, né? Ele não pode dar nem oferecer o reino dos céus para aqueles que se envolvem no orgulho, que desprezam as leis de Deus. Porque esse reino de paz e de felicidade que Deus nos promete só pode ser apreciado por aqueles que têm dentro de si a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que aproximam o homem de Deus e o orgulhoso entre os vícios que o afastam dele. Porque a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra Deus. Então o humilde se submete à vontade de Deus. E o orgulhoso se revolta né, com Deus quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer. Aí, alguns exemplos que vou dar aqui, que vai tornar clara essas nossas reflexões sobre a humildade e sobre o orgulho. Quando uma pessoa humilde comete um erro, ela diz, eu me equivoquei. Por quê? Porque a intenção dela é aprender, é crescer, então ela admite o erro. Quando a pessoa é orgulhosa e comete um erro, ela já diz, não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita. Uma pessoa orgulhosa, ela dá desculpas, mas ela não dá conta das suas obrigações e das suas pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza as coisas. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz, eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. A pessoa humilde respeita aquele que lhe são superiores e trata de aprender algo com todo mundo. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e até acha de pôr defeito. Então, o orgulhoso ele não aceita que possa ter alguém né, superior a ele e aí começa a botar defeito. O humilde sempre faz algo muito mais além do que a sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre está dizendo, eu faço o meu trabalho, não é? Eu faço, não faço mais que a minha obrigação, não é isso? Uma pessoa humilde diz, deve haver uma maneira melhor para eu fazer isso e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa já diz, sempre fiz assim e não vou mudar o meu estilo. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos. O orgulhoso guarda suas experiências para si mesmo, porque ele tem medo da concorrência. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e pensar sobre elas. O orgulhoso acha que não pode haver nada do universo que ele desconheça. O humilde, o humilde, reverencia o Criador. Ele reverencia a Deus todos os dias, porque ele sabe que há muitas verdades que ainda desconhece. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem é a ideia. A pessoa orgulhosa não, ela defende sempre as suas ideias, não porque ela acredita nessas ideias, mas porque são suas ideias. Enfim, como se pode perceber, o orgulho é aquele é aquela coisa que impede a evolução das criaturas, né? Ela é um grilhão que impede essa evolução das criaturas. Já a humildade é a chave que abre as portas para a nossa evolução, para a nossa perfeição, né? Para que a gente possa alcançar realmente o reino de Deus, que é o que nos promete. E aí, para a gente fazer esse, esse nosso evangelho ficar assim mais... Para a gente refletir realmente sobre a humildade, eu vou contar para vocês uma história do Jorge. Muitos de vocês podem ter até ouvido, ela está na internet, inclusive, que é, é de Jorge e Chico Xavier. E Chico Xavier, para nós, né, independente da religião que a gente professa, ele é um exemplo mais assim... Palpável que a gente tem de uma pessoa humilde. Não só Chico, né? Uh, Irmã Dulce, o Papa Francisco, a Madre Teresa de Calcutá e tantas outras que moram até às vezes vizinho da gente, que são exemplos de humildade e às vezes a gente não percebe, né? Então, quer dizer, depois de hoje, aí do pouquinho que a gente falou, talvez a gente consiga olhar o nosso próximo e dizer assim, nossa... Aquele cara é tão humilde e eu nunca tinha percebido isso. Então, essa história conta sobre Jorge e Chico Xavier. Então, é contada uh, por um palestrante espírita no livro que ele escreveu. Então, fala assim. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece, que é o grupo onde Chico, que Chico tinha lá em Uberaba, Ficavam até o amanhecer, eu vi Jorge pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha rápida com Chico. E Jorge chamou minha atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Trajes pobres, descalço, pés rachado, calça azul, camisa verde com muitos remendos, Um paletó apertava-lhe o corpo franzino, pele escura, cabelos enrolados nos lábios, ele tinha uma ferida. Creio que deve, ser, que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dente totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era tão quase insuportável. Quando se aproximava, tínhamos essa pressa de lhe dar algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce ou refrigerante, a fim de que saísse logo de perto da gente. Pois o Chico não. O Chico conversava com ele cinco, dez, vinte minutos. Nas primeiras vezes eu pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele? Quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram na sua mão, por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde, fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava o Jorge também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos foi me cativando. Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou de revolta. Seu diálogo com Chico era comovente e internecedor. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes, penso que o Senhor Jesus está me espiando por trás de uma nuvem. Depois, o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou sua cama, do passarinho que estava fazendo o um ninho em seu telhado. Quando eu pensava que tudo havia terminado, o Chico dizia, agora o nosso Jorge vai declamar alguns poemas. Eu chegava até a me virar da cadeira, perguntando a mim mesmo: onde é que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava um, dois, quatro versos. Bem, Jorge, agora, para a nossa despedida, declame o verso que eu mais gosto. Qual o tio Chico? Aquele da moça. Jorge, então, colocava o colarinho da camisa para fora, abotoava o único paletó do seu, surrado, do seu surrado, o único botão do seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, como se fosse uma criança declamar um poema na escola. E, inflado de orgulho, ele dizia, Menina, pentei o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que ele não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Aí, ele se aproximava de Chico, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, eu nunca consegui ver quanto era. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico. Ele se jogava, sim, todo por inteiro em, Chico, em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico. E eu nunca vi o Chico ter aquele recuo instintivo como eu tive tantas vezes. Jorge beijava a mão. Chico beijava a mão de Jorge, beijava a face dele, ao que ele retribuía, beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca, nunca eu vi o Chico se limpar na presença dele e nem depois se ele tivesse ido. Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria. Completamente só em seu quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi esse nosso irmão de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que ao desencarnar, Jesus veio pessoalmente buscar. Jesus entrou naquele quarto de terra batida, Retirou o Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos. Aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Linda história, né? E essa é talvez o exemplo mais um dos grandes exemplos que a gente tem de humildade. Jesus deu vários, vários, né? Quando ele lava o pé dos apóstolos, né? Que ele fala assim: eu tenho que servir. Né? Ele sempre serviu primeiro. Então ele, que foi o maior de todos aqui na Terra, deu os maiores exemplos possíveis, possíveis. E nós, né? Às vezes deixa o orgulho tomar conta. Às vezes a gente pensa nessa história de Jorge. Será como que a gente reagiria? Se Jorge aparecesse na nossa casa, na nossa igreja, na nossa, no nosso centro espírita, como que a gente reagiria com Jorge desse jeito, né? do jeitinho que está aí? Será que a gente faria como Chico? Teria humildade suficiente para reconhecer que ali é um irmão, um irmão puro, um irmão que só não teve algumas coisas na vida que nós não tivemos, mas que fez tanta coisa boa que foi recebido pelo próprio Jesus. Será que nós teremos essa honra? Muito provavelmente não, não é? Então vamos refletir sobre isso e vamos procurar aos pouquinhos a gente praticar mais a humildade e deixar o orgulho de lado. Então vamos neste momento para o nosso encerramento. Vamos fazer uma doação de amor vamos imaginando uma luz saindo do nosso coração e vamos colocar nessa luz os melhores pensamentos, os melhores sentimentos. Vamos deixar que essa luz de amor possa percorrer toda a nossa casa, todos os cômodos, todas as pessoas que moram conosco, as pessoas que nos visitam. Vamos deixar que essa luz de amor possa chegar aos lares dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, até dos nossos inimigos. Que essa luz de amor possa chegar a todos os que sofrem, aos doentes do corpo, aos doentes do espírito. Que essa luz possa cobrir toda a nossa cidade, todo o nosso estado cobrir o nosso país, cobrir o nosso planeta, para que o Evangelho de Jesus e todos os seus ensinamentos possam chegar a toda a humanidade. Que essa luz de amor possa chegar também aos nossos irmãos desencarnados, aqueles que agora vêm em nosso pensamento, aqueles a quem amamos, e também todos os nossos irmãozinhos desencarnados, que por algum motivo ainda estão em sofrimento. Que eles possam receber essa luz e serem tocados pelo amor do nosso Mestre Jesus. E assim, com todo esse amor partindo de nós, vamos pedir à espiritualidade que um pouco dessa vibração fique conosco durante toda esta semana... Durante toda a nossa vida Para que possamos praticar mais a humildade E deixar o nosso orgulho de lado E assim, vamos agradecendo aos Espíritos de Luz Que estiveram conosco Nos amparando e nos intuindo Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus Pela sua luz Pelo seu Evangelho Pelos seus ensinamentos E ao Pai da Vida Agradecemos a oportunidade que ele nos dá de estarmos aqui, buscando cada vez mais ser mais humildes e menos orgulhosos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.